O coaching pode ser uma vantagem na entrevista, porque se você estiver fazendo coaching, o recrutador ele vai adorar isso, porque ele sabe que você já trabalhou metas, objetivos, que você já está focado em resultado, que você já tem estratégias definidas para o um ambiente de trabalho. Eu não gosto muito de trazer essa ideia como... O coaching só serve para preparar o profissional para uma entrevista. Não, pelo contrário, o coaching serve para preparar o profissional para a sua vida profissional. Ele não serve como moeda de barganha, ele serve para proporcionar ao profissional um plano de carreira, para que ele obtenha o seu sucesso profissional.